Né? Agora a gente vai pra um GTAzinho e yeah, é deixa eu tirar aqui o áudio. Pronto. Ah, eu tenho que botar aqui, né, gente? Não tá aparecendo. Tem que ajeitar. Mira <música> ele pro lado, inveja com o som. Não bate de pintura. Calebinho, não, não, não, não, não. Não dá certo. Não não, mais, não, não vamos mais ver eu não acho que isso seja bom, mas eu já fui pior Fecha. Aí ó, a música Deixa eu baixar pra não pra vocês Gente, vocês não devem estar entendendo nada, né? O que eu tô cantando. Slea. Aque... É aquela do... Do... Como é que é o nome dele? Teto. Do Teto. O... Só que eu esqueci o nome da música. Esqueci. A... Mas é aquela. Mas <música> tem mais só por cima. Passando por mais irmã. Eu não acho que isso seja bom. Mas eu já fui pior. Slay, Entendeu? É essa daí. Mas <risos> sempre que coloca um GTA, ela toca essa música. Ele toca essa música. Vou colo Já vou colocar o som, tá, gente? Só tô esperando carregar tudo direitinho. Gente, deixa eu ver onde eu vou nascer. Deixa eu colocar o som pra vocês. Pronto. Da última localização. Tem até medo, né, gente? Porque quem lembra onde foi a última localização? E eu também preciso... É, e trabalhar no negócio de táxi Gente, eu tô na mesma situação de ontem assim. Não posso esquecer de falar assim Quando eu começar a falar Beleza, Giovanni, lembra? A gente pediu pra ligar pra ele Já vejo a cidade <risos> Muitas horas Vamos dar alô, alô Será que ele é tá aqui, gente? Vamos ligar pra ele A gente, é tão legal ligar aqui Vai atender Alô? Alô? Giovanni? Alô? Ixi, eu, eu acho que ele não tá me escutando, não, gente. Mas nossa, gente, é muito legal ligar aqui. Oi! Gente, ele tá na cidade, eu tô bem acreditando. Eu achei que eu não estaria. Tá bugado, eu acho. Hum, cache, cache, cache, meu... Telefone... É, meu doido. Meu <risos> doido, é meio doido. A gente tá falando pelo zap no jogo, gente. Dá pra acreditar nisso? Isso é muito engraçado. Da barra rádio. Ok, coloca 555. Beleza, vamos ver aqui. Barra rádio. Como é que fez? Não, não, não. Barra rádio cinco, Barra Rádio 555 cinco, cinco, cinco, cinco, o que eu faço? É o número dele cinco, hora gente um rádio cinco, Nunca acontece nada. Vamos ver se agora dá pra estar aí. Alô? Ixi. Ixi, não deu <risos> Por favor. Que Só Que seu. Isso aqui. Porque eu pude fazer? eu faço depois mas eu já coloquei cara ah, como mandar áudio eu já coloquei 55 aí apareceu o celular e aí depois apareceu o, o rádio dizer, e depois do, o que eu faço depois nossa que legal a gente tem que mudar áudio que legal eu já coloquei 5.5 5, aí apareceu o celular e aí depois apareceu o, o rádio dizer, e depois do, o que eu faço que depois que caraca gente aquele cara comprou um iPhone pra mim Caraca, se eu não me engano, esse é o último que lançou, não é? Não, nem sei. <risos> Caraca, um iPhone grátis. Gente, enquanto isso... Eu tenho que... Pera. Eu preciso de ajuda logo que eu tô passando mal. Tô aqui no sol quente eu tô quase desmaiando aqui. Ai, Jesus. Não foguei, meu Fala assim, ó. Tô... Que lixa, tá ligado? Aí vai aparecer o rádio, tu coloca 5,5, aí tu mentaliza. Enter pra falar comigo, tu aperta a cápsula que segura, quando quiser Para de falar, tu solta, tá ligado? Como se fosse o tal que tu. É. Puxa o tal que. Entendi nada. Fala assim ó, tu. Que lixa, tá ligado? Aí vai aparecer o rádio, tu coloca 55, aí tu mentaliza enter e pra falar comigo, tu hum. aperta a cápsula que segura e Quando fizer para de falar, tu solta tá ligado? Ah, Como se fosse ver. o tal que tu puxa o tal 5 um Tá, daí põe 55 Gente, entendi Eita gente, tá dando trovão aqui Barra 55 lock ai entendi nada. Vou mandar minha localização logo para ele que é mais fácil. Isso sim, para tu mandar. Localização, localização eu, sei. Mim, eu sei mandar localização. Eu sei mandar localização. Depois é para falar, eu sei mandar localização. Mandar cara localização e eu sei mandar localização. Amor, a gente Tá achando que eu não sei mandar a localização. Ai, ai. Não falo nada. Enquanto isso, eu vou... A cidade é pra que lado? Mas eu não sei de que lado que ele vai vir, né? Gente, hoje a gente vai arrumar um emprego. Tá? Um emprego digno. E qual emprego vai ser? Vai ser... De táxi. Eu já vi como que faz hoje. Eu vi como que faz pra pegar o um emprego de táxi. E hoje... Aqui. E hoje a gente vai... Caraca, olha a distância de onde eu tô. E hoje a gente vai, gente, sim, arrumar um emprego de táxi. Vamos, enquanto isso, deixa eu ver de onde ele vai... Vou ficar assim, né? Vou ficar ali na sombra, né? Porque minha situação não tá legal, né? Vou ficar ali na sombra. Também que eu posso chamar um táxi também, né? Deixa eu ver. Só que já que o Giovanni vai me uhum. buscar... Ixi, já chegou? Opa, já chegou! Que isso? Mas chegou muito rápido! Tava trabalhando. Que isso? Pera aí. Bom dia, Tô, bom, bom dia, dia, bom dia. Vixe, <risos> trancado. Eita, ali. Foi, não, mal, não. foi mal, <risos> foi mal! Foi mal! Relaxa, é bugado, é bugado assim mesmo, pô. Caramba! Oh, eu... Agora eu vou eu colocar pra eu vender os minérios lá, tá ligado? Que eu tava trabalhando, entendi, entendi. Eu ah, hoje aí, vou arrumar em um eu... emprego ou oh, pega de minerador, véio, dá muito dinheiro. Ah, não, eu quero ser taxista. Meu sonho era ser taxista desde pequenininha. Aí não, gente. <risos> eu olhava os taxistas lá na rua, aí, aí eu falava assim: mamãe. Eu amo carro amarelo. Aí a mamãe falava: Nossa, mas amarelo é cor de vômito. Aí eu falava: Não, mamãe, eu quero andar no carro amarelo. Aí eu fui, comecei a viajar ao mundo. E aí não virei taxista. Mas agora que eu dei essa pausa no, no, na viagem ao mundo, acho que agora vai rolar. o <risos> carro não corre nada quando tem duas pessoas pra ir? Que? Meu carro não corre quase nada. Não tem problema, não, mas já é melhor você ficar ali no sol com as caídas. Ah, o PM colocou pra ir andando. Mas mundão um giro, agora é tudo de carro. <risos> vou ir pular vou ir pular, que é mais fácil. E esse carro, tu roubou de quem? É meu. Hum. Entendi. Só tem tiro ali. Eita. Esse cara tá bravo lá. Ai, tiro não gente, já começa o dia assim, que isso Ele tá indo pro lado contrário do que eu mais fácil eu o Ah, mas o taxista é mais legal, né? E é como eu te falei, é o meu Essa sonho vai ser roubado direto Ixi, Mas aí eu não ando com dinheiro não Roubado que eu faço assim, tu faz a corrida e o cara não vai te pagar não. Ah tá! Pô, eu tô ganhando uns 10, 15 mil por, por trabalho, tá ligado? Nossa, que, vou... que isso! Porque eu por vez que eu vou trabalhar tô com 102 mil na conta. Nossa! Pra comprar meu carro, tá yeah. <risos> Ontem, hoje manhã tu nem entrou. Foi ontem que a gente jogou? Não, foi. Você... Foi. Foi ontem de noite? Foi. Foi. Não, foi Foi, claro que foi. Não lembro. Agora ele... Aí... agora o mapa atualizou. Só sei que eu paguei minhas multa todinho e tô trabalhando agora. Ah, virou trabalhador, né? É, já era, né? Hum. Só sei que hoje eu roubei dois carros ali. Que isso, Mas sabia, de... sabia. <risos> Mas deu um pouquinho, um pouquinho de dinheiro sujo, entendeu? Só 6 mil, ó. eu mandei o cara ficar pra ele hum. Deu 6 mil, quando tipo, cada carro deu 6 mil, sabe? Mas quando lava, dá meio pouquinho Entendi, entendi Mas gente, eu quebrei o vidro do eu carro Eu tô trabalhando certinho agora Acho que vai dar uns 20 mil reais aqui de... Caraca comprar três mochilas e ficar muito quente ou oh, por que, que a mala do carro tá aberta? Isso é perigoso? Hein? É porque é nada quando tranca. Opa, peguei câmera Quando tranca não dá não para os caras pegarem. Não, mas é perigoso a gente cair pra trás também. Nada. É nada. <risos> <risos> Cai pra trás, Epa, carro, é pra trás e vai morrer O carro é novinho, pô. o banco tá. Hum. pra... <risos> Gente, Pelo esqueci... que não tem como... Gente, eu esqueci de falar pra vocês Você ontem... da ponte, velho Quase morri Mas... Isso eu passei direto no carro, né? tá ligado? Gente, eu esqueci de falar pra vocês eu ontem... Eu passei direto Ali não é o um pessoal, não, né? Não, né? mas tá lá do outro lado Esqueci de falar pra vocês ontem, mas eles só escutam quando eu aperto aqui, tá? Pra falar, eles não escutam toda hora não, não só quando eu aperto. Também. Aí aí aí, já, já. Pera aí, só mais um pouquinho pra frente aí, tá? Pera aí, favor. pera aí. aí. Aí já pode parar, pode parar, pode parar. Ah, não, não, não, parei parei peraí. Aí, valeu, valeu. Fiquei, fica aí, porque eu vou te levar no, no hospital, pô. Ixi, é mesmo, tô precisando, esqueci. <risos> só vender minha Eu ia vir aqui um negócio de chat, mas eu preciso ir no hospital. Não, para com isso, sai do coisa da frente, menina. Eita, o cara passando voado ali, você é louco, Cheio é louco, gente. Eu quebrei o vidro do cara, mal cheguei no jogo, já Nossa, quebrei o vidro do cara. <risos> Entra, entra, peraí, Teu eu pegar o da mala agora. Ai, ai. Eu não acho que esse ser já, pô, mas já foi pior. Ó, gente, eu tô aqui no negócio de táxi já, só que eu preciso ir no hospital, né? E se eu pegar o carro dele e sair correndo? Será que eles importam? Ai, ai. Acho que não, hein? Adivinha quanto deu dinheiro? Ah. Quanto? É 30, é 30. <risos> 30. mil. Eita, show e Que é isso? Dá muito dinheiro, né? É, muita coisa. Oi, neném. Gente, às vezes eu esqueço que eu tô em live, sabia? Às vezes eu esqueço. Marca, marca o hospital aí pra ir. Tá, pera aí. Gente, agora a gente vai no hospital, porque eu tô quase morrendo aqui. Cadê o negócio de... Cadê o hospital? Cadê o hospital, cara? Eu não tô achando hospital. Nossa, gente, tô pedindo uma ideia de falar igual coisa. O hospital... Olha! Nossa, aqui tem até estúdio de tatuagem, né? É? Nossa, já sei, já vou fazer a minha já, depois. Gente, eu não tô achando. Onde que é o hospital? Eu não tô achando o hospital não. Só coloca. Rolar o scroll para baixo, tá ligado? Que vai aparecer mais. Ué, mas eu não tô achando não. Já marquei, já marquei. Ah tá. Eu demorando um ano pra fazer as coisas. É, acho que vou tirar tá, o postal que aqui, vem. Uhum. Muito ruim. Peraí, peraí. Tratam as pessoas de ruim? O que, que ele vai fazer, né, gente? Hum, gente, o que, que ele vai fazer? Deixa eu ver aqui. O que você tá fazendo, Não. né? Não, tava tirando o. o mentalizar aqui pra falar. Ah, tchau. É muito ruim dirigir, tá ligado? Então. A gente lo O que você está fazendo? Vamos Na praça Na ah, é água uh. Eita que isso Eita que que, que é isso gente Olha um homem morto Sei lá Gente que que é isso O povo brigando é de carro errado. Pode brigar de carro não ele está errado aí, Caralho <risos> Oh eu tinha... eu tinha sido assaltado Eu tinha Ixi. sido assaltado eu... O mal tava assim eu que eu era muito pobre véio. Nossa Eu deixo eu guardo o guardo dinheiro todinho? Oi? Guardo o dinheiro todinho na conta? Vixe, não guardei não Na verdade eu não, eu não sei. sei Eu acho que não Aperta mentaliza aspas aí Hum, e vê tua carteira. Hum, aqui tem quanto? Então... tem o... a ah, tá, é. Tenho tem dois mil. mil. Guarda, guarda, fica só com os 500, né, amor. comprar 500. celular? Vai, vai, vai. Compro... aí chegamos no hospital. Finalmente, quando duas se beleirem lá, me dá um sete. E aí? Galera... Ai, ai. Tá eu posso falar com as pessoas? O que eu não não, brinca, não. tô falando com as pessoas? Eu não, sair não. Sair o pra... que tem... Ah. tem caixa tem cacho. Caixa, é ah, amigo, caixa. amigo, amigo. Oh, o doutor. Não, eu tive é, é um é. doutor, doutor, doutor, valeu, valeu. Aí aceitar o chamado. <risos> oh, <doutor. risos> Caiu, cara. Não pode correr aqui, gente, porque o chão tá escorregadinho, não, né? aí Ô, tem, <risos> ah, o... tem caixa aqui o dentro? Hahahaha Ai, oi Ô, tia de verde Oi, oi, oi Tem caixa aqui dentro? O doutor, onde tem, dois tem dois caixa aqui dentro? Tem aqui, ó, segue aqui Eita é. já... Caralho, o doutor consegue correr Oxe, vai cuidar de mim aqui? Não vai me levar pra uma maca, aqui, não? Meu é. filho Bora, Vem cá, vem cá. Vamos Explica ver se ela... Lá. É aqui, aqui, aqui, aqui Ok, Posso ok É porque ele falou disso que você estava trabalhando, pô. É Eu sim, falei, sim. Vem, vem. Ele já terminou o tratamento nem me levou pro treco. Posso acompanhar aí? Pode sim. Viagem. Trabalha 24 horas? Aí. 48. 48. <risos> ai, ai. Um trabalhador. Tá? Deita aí, puxa, né, Eu, Eu esqueci qual é que deita. Ai gente, que droga! Acho que o problema é na, na perna dela aí, hein? E, e o meu problema aqui é na mão, ó. É, é. Isso. Ai. <risos> tá o quê? Aí eu estou com uma dor na cabeça, na perna e na barriga, e na barriga também. Eu também. Sofri os acidentes aí. Tomei arma de Me choque, de choque. O Doutor, eu fiz faqueado, faqueado e atro... fui <risos> atropelado de verdade Caraca! De caraca. É, que isso? é tu... é alerta algum tipo de medicamento? Sim Deixa né? não, deixa ah, não Deixa eu fazer o teu resisto aqui, beleza? Beleza Ai ai O nome dela é na foda -se. Na, na mentira Total. mentira é 25 anos sim ó, a gente vai fazer um, ba um barulho engraçado oi? na seja? isso, isso a ela é tem idade de ser minha mãe <risos> <risos> ai ai ai Ai, não que seja. que é isso que tá botando esse negócio na minha cara aí, doutor, que perigo Eu não, <risos> ou não seja Oi é... Doutor, doutor, é, dá um trabalho É febrezinho aí. e tal <risos> É normal, Poxa, é normal primeiro, eu é normal, beleza Entendi, entendi sou, sou mesmo. Tá certo. O doutor, dá um remédio Ah, é, melhorei eu já. Aqui. Você Ok, ok, é muito obrigada. Consegue se levantar sozinho? Aí, consegui. <risos> tá aquele gente, jeito. Vou dar um tratamento aqui, ó, na minha mão. O doutor, não, não, não. Sério, cara, tô valeu, valeu, valeu. <risos> valeu. Ah, não tô Ô isso. meu filho, isso aqui é hospital público, você tá achando que o quê? É, <risos> é né, 48 horas demais, trabalhando Voltei ativa, voltei ativa Voltei é eu... volte ativa, obrigada Sério? Muito. Sério? Sério? Valeu aí Giovanni, por toda a ajuda Agora eu vou lá procurar um opa, opa, emprego também. O que? Minha não, mente eu corre, mais, minha não. mente vai correr mais uma vida. Então vamos bom. Cara, corre. Se quer se quer. Valeu, você quer uma massagem bem gostosa? Obrigada aí. Valeu ah, aí, tchau, fãs. Ai, eu quero, é o sonho da minha vida. É o eu sonho? Uma... Sim. Sim. Se para, tá. <risos> aí. Tu, é, tu é carioca, né? Não, já falei, eu seu fim de um lugar lá da Venezuela, perto da Venezuela. Exato. Por que tu fala com X? Ué, porque eu nasci assim, ué Nasci assim? Nasci Tô me segurando pra não ir Deixa o um homem cair dali <risos> é é Mas você vai lá comigo? Vou, vou Ai que bom Deixa eu só trancar o carro aqui marcar aqui rapidinho Ai, já marcou? Marquei, marquei Ah, é muito rápida às vezes É, enfraixou o hospital ali <risos> Eu Eita conheci porra. várias pessoas aqui no jogo, ah, é? No jogo não é? que na cidade né? Uhum a salta o estava... aí eu tinha pe eu tinha pegado emprestado ou um pé das cara, assim. nossa pegar emprestado barulhês uma motoca aí será que dá alguma coisa eu pegar Sumiu, cara, velho. Vamos ver o Instagram. Não tem como, não tem como eu vou tirar uma foto. Ah, não tem como tirar de mim, né? Fazer o quê? Eu acho que eu vou botar essa daqui por enquanto. Depois eu troco Tô criando meu Instagram aqui Acho que ele deu bug lá no áudio dele NARCEJA Usuário NARCEJA NARCEJA Top Gosto Muito de leite de táxis And Ele deve estar tá arrumando lá o áudio E de E de E da natureza Aí, querer meu Insta? Já já eu olho. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Vixe, acho que seu áudio deu ruim, né? Sua voz aí de sua garganta, né? Bom, enquanto ele tá arrumando lá, eu vou. <risos> <risos> Ai ai que, que. Ai, deve estar mandando entrar no carro. Ué, mas é aqui mesmo o um negócio de táxi. É aqui mesmo o um negócio de táxi. Não, não, não quero. Sair. Ai! Minha nossa senhora! <risos> O negócio de tax é não... não. Não, não, não, não. É que mesmo, cara. Onde você tá aí? Tá maluco? Ai, ai. Deixa eu ver se é aqui mesmo pra garantir, né? É que mesmo. Ai, ai, nossa senhora. É que a gente tem que subir aqui Vamos ver se eu lembro, né Porque eu li lá, mas eu não sei. Aqui, ó Iniciar pare... Iniciar o expediente Vai Espera aí, só um segundo aspas pra ver aqui Quantia. É. Ah, eu acho que fazer assim, será? Não sei, depois eu vejo isso. Ué, não tá indo? Eu tô apertando o F. Ué, não tá indo não. Tô apertando S. F. <risos> Não tá isso, essa bosta Aí, ah, ó, eu, eu mando mensagem zap Beleza <risos> Por aqui, você me escuta por aqui? Tá aqui, escuta, acho que escuta. E por aqui, você me escuta por aqui? E a gente tá do lado do outro e estamos começando pelo zap. Por aqui eu te escuto, velho, <risos> você me escuta aí. Eu escuto também. Gente, não sei o que tá acontecendo, mas a gente não sei porque que tá não tá indo aqui o negócio de iniciar o expediente. Ah, eu acho que tem que ir aqui primeiro. Eu vou ter que ir lá ver no Discord. Eu achei é melhor nós tomar um chá em botar <risos> rapidinho. Aqui. Espera Eu acho que eu já sei <risos> É, áudio Hum, não é isso aqui não. não Ele tá querendo me convencer A trabalhar de min mineirador Mas eu não quero mineirador Meu sonho é ser taxista Nossa, tá é chovendo, a gente eu nem tá chutando. Ai. É, eu não tô entendendo. Aqui. Você tá me escutando agora? Barra Rádio, alô, alô, está escutando? A gente, eu esqueço que não pode rir. Rádio. Entra. Alô, alô. Oxe, eu dei, então Não tá indo. não? No. ai, não, huh, I'm afraid, baby. Gente, eu vou ver aqui no Discord rapidinho. Como que faz para trabalhar aqui? Porque eu dei uma esquecida aqui. I'm afraid, baby. If you nem a que baby, I'm and pretty and Deve estar tá falando aqui. Pera. Só <risos> mando pera. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não, não, não sei o que sei que é lá. Deixa eu ver, gente. Aqui, tô vendo aqui no. Tá chutando, gente, barulho da chuva. Aqui, ó. Ao subir, você irá encontrar sua salinha e irá bater seu ponto. No mesmo andar. Ao estava em cima dele, aperte E. Ah, tá. Entendi. Pronto. Ele vai falar, pronto o quê? Tá maluca? <risos> eu vou começar a trabalhar. Eu tenho que falar... Gente, eu vou fechar. Eu tenho que fechar a janela, tá muito alto o barulho da chuva. Não sei se vocês estão chutando. Não. Vou. começar. a. trabalhar. Eu vou falar que. e eu! Oxi! Deixa eu. ele vai na Nárnia, gente, aí vai voltar para ver se coisa e o som, né? Deixa eu ver. Espera aí. E pior que eu nem posso iniciar o trabalho, né? Porque eu tô esperando ele. Enquanto isso, vamos fuxicar ali. Vamos fuxicar a sala. Eu vou fuxicar a sala enquanto você vai na Narnia Olha, gente, que lugar bonito. Lugar de taxismo. Ele, ele não tira esse negócio da mão, né? Impressionante. Vamos ver. Olha, dá pra ver. a tem quanto isso eu vou... Tem como sentar aqui? Toma chá. Ok, ok. Então mandei, mandei sei lá quando quiser. Gente eu não sei se chicar é com com X ou com S SH. SH é complicado, né? com ou, ou com CH. Então mandei com CH, mas eu acho que é com X. Enquanto isso, gente, olha, ele já foi já. Só ficou a ah, coisa que dá a mão dele. Tem como sentar aqui? Como que senta? Deve ser aqui comando. Não sei como é que senta não, gente. Era pra sentar, né? Quando eu ponho o comando. Mas enfim. Enquanto isso, gente. Vamos fusticar aqui essa sala. Né? Na verdade eu vou mexer no Instagram enquanto isso Né Vamos ver aqui, Instagram Que eu criei minha conta agora Tropa Olha o azulzinho Mais um genoma Cara gente, olha que da hora O Instagram do povo Grita padrinho Gente, que doideira Olha o povo aqui no Insta Sim, da hora, viu? Eu queria trocar minha foto de perfil, sabe? Colocar eu. Só que eu não sei como. Aí, ó, boa! Agora foi. Olha, gente, que gato da seja! Nossa! Deixa de que traquinho sair dali. Caramba, já são quase três horas da manhã, gente. Que isso? Olha! E a gente ficou super combinando porque a, a, ficou uma planta ali atrás. Mas eu vou tirar de novo. Porque... Eu quero que apareça a planta. Assim, será que aparece? É. Oi! Agora eu tô te escutando <risos> Eu tô tirando tá uma vendo? foto aqui pro meu, pro meu Instagram que eu criei com uma planta, acho cara, plantas cara. lindas Eu criei lá também Oi? Oi? Eu criei o meu Instagram também lá Vixe, vou te seguir então O meu é Giovanni S2 Tá, aí, deixa eu tirar a foto aqui com a planta primeiro Ó, oh, agora ficou show, hein? Nossa, ficou da hora minha fotinha aqui, viu? Aí, nossa, minha foto ficou muito legal. Gente, ficou Não, perfeita. Pode, pode ficou lá. perfeita. Eu também quero postar. Postar. Não, mas eu quero postar uma selfie, né? Aí, enfim, eu vou tirar... Da planta. Vixe, eu não sei. Não, só cliquei e foi. Paisagem. Tirei a foto da planta. Tem como escrever? Deve ter, né? Vou escrever. Plantas são a natureza. E a natureza é o amor hashtag terra <risos> nossa ficou perfeito gente qual é o seu instagram mesmo ah ai, curtiu ai, então eu eu curti vou seguir você também <risos> Curtiu só, minha flor Eu também não, Eu, Eu, não. Só Eu só cliquei, cliquei e foi. Que foi Ué gente Como é que Entra no seu perfil é que... Giovanni S2 Só digitar lá Jo Aqui Jo S2 Salve Boa, boa Muito legal, cara Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vem cá, vem cá. Aqui. Na frente da planta. <risos> isso, isso. É, isso. É. <risos> Calma aí, deixa eu pego mais. Meu... Ué, gente, como é que muda isso aqui? <risos> Olha isso! Tá meio vermelho aí, né? <risos> eu não, não tô conseguindo tirar uma selfie da gente. Ah, eu também não tô não. <risos> peraí, peraí, então eu vou usar a câmera normal, <risos> ué. <risos> ai ai eu acho que eu já sei o que fazer <risos> Plantação a natureza E a natureza é o amor Narceja <risos> Narceja Galeria Vamos ver se eu estou precisando arrumar aqui Ai Ai! O que, que eu tô fazendo, meu? Ixi. Ixi, o auge deu ruim de novo, hein? O que? Não, não. Ah, não, Ah, tá... Não, lá, bugou. Eu esqueci que tava posto do talk de novo. Ai. Ai, pingou. Ponto ciclo, Vem. <risos> Não tem câmera aqui não, para Tirar foto? Não sei... Ai gente, queria tirar uma foto! Bora trabalhar, que é melhor, não? É, não tá dando certo não, nossa foto... Vai de taxista mesmo? Vou, eu vou, mas é profissão... Você vai ser roubada, <risos> cuidado aí Tá bom, vou tomar cuidado, cuidado. É melhor guardar esse dinheiro aí <risos> Tu tem quanto aí na conta? 2 mil Eita. No banco tem quantos? É, deixa eu ver 18 Guarda esses dois mil no banco, acho melhor, né? Sim, sim Tô tentando Tô aqui 130 no banco aí 170 mil? Isso. Eita, nossa senhora! Eu tava com 102 agorinha, velho. Nossa, Eita, nossa. compro uma filho. casa. Não, dá pra comprar casa? Sei <risos> lá, então compro Eu uma Kombi. Não dá, não. Eu vou comprar uma, uma S10. Um carrão daqui lá, 4x4, sabe? Ai, desperdício Ai. de dinheiro, compro é uma, Kombi. uma Kombi. Por quê? Pra morar, pra numa, morar Kombi. numa Kombi. Não, ué. <risos> Não precisa morar na Kombi. Ah, mas como é tão legal, eu vivi a minha vida inteira morando em Kombi. Vixe, na outra cidade? Não, é mais ou menos, né? Porque eu passava de lugar em lugar, país ah, em país, país. país. Hum, Viajei já pra onde já? Vixe, já viajei pra Itália, pra Espanha. Pra mais aonde? Pra Disney. Já fui pra Disney. Já? Yeah. Já. Já viu o Mickey Mouse lá? Já. Fiquei, Já com, fiquei com medo, medo demais. demais. Bicho, bicho doido, doido. Foi. foi. Ele ficava foi. me encarando foi. com uma cara foi. estranha. Vixe, acho, é. eu, eu, acho que ele queria soltar alguma coisa. não Vixe, tava bicho, meio tava estranho, estranho assim bem. nesse nível. Porque é bicho aí, na cidade lá mesmo. Tava tendo uns caras lá dos caras batendo no outro vestido aqui Homem-Aranha é Nossa senhora, só de falar já me arrepio Homem-Aranha oh, até puxou o um fuzil pra mim e matou lá Tive que chamar é é um um um Deus lá pra me salvar Eita, é complicado hein É tem que tomar cuidado aí com os Homem-Aranha que tá aí na cidade Tem mesmo? Tem uns cadeirantes aí também que tá correndo aí <risos> Cadeirante? Cadeirante? Tá correndo? Cadeirante correndo aí? Cadeirante. Agora que eu entendi <risos> Tem um cadeirante. cadeirante lá correndo na cidade Nossa senhora nossa, o caderno corre hein, velho? só tu vendo, <risos> Eita. se eu te falar agora, tu vai dizer que é mentira, mas tu vendo lá na cidade. Vixe, então, acho que você tá usando coisas demais aí, hein. Não, não, eu vi com meus próprios aqui, ó. <risos> que rei é isso. Ou, oh, eu não tô conseguindo passar o dinheiro aqui não. A ah, mentaliza barra enviar e a quantidade, ok. Ah, não vou fazer isso, não vou enviar pra você. É. Ah, Então, <risos> Ué. você Depois acha eu que eu, eu te... sou besta da, da barra enviar? Me que, que eu te mando aqui no Pix. Me é? vou te mandar no Pix aí. Peraí, Pix, como assim? Pix é na conta aqui do banco ué ué mas não, não tô entendendo nada não sei como qual <risos> é teu passaporte aí meu passaporte eu entrei eu aqui né? legalmente legal. vixi sim é contrabandista? Viu com quem aqui? Não, eu vi com um moço um lá, um moço estranho, barba grande, manda... sabe, tava meio fedido, mas me ajudou a chegar aqui. Passei no sol, na chuva, passei até no deserto, quase morri uma de vezes, mas tô aqui graças manda... a Deus. Manda ter esses <risos> números aí que eu vou mandar o dinheiro na conta pra tu. Poxa, não precisa não, obrigada irmão. mano tu me manda aqui, já vai trabalhar, sabe? Pera <risos> Sabe? Eu não entendi não. não, não. Tu me vi aqui que eu vou. eu vou passar lá na cidade, vou colocar gasolina no meu carro aqui, tá embaixo. E.. E.. E passou lá no banco e deposito lá. Mas tem como você depositar pra mim? Tem, tem pelo. pelo, pelo celular aqui da pô. Então como é que faz? Se tu aperta a aspa aperta a aspa e, e outros filhos pra tu aperta a aspa e manda esses seis números aí de cima ué tá vendo Ah, não tô entendendo nada mentaliza <risos> aspa hein? já foi Ai, do lado do teu nome, tem seis números, cinco números ali. Sim, sim. Hashtag, sabe? Uhum. Então, tu vai ter que me falar esse número aí, peraí. Seis... Peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> <risos> Nascer já topão. Gente, tomara que não me roube. Eu tô que ele vai me roubar. Mas eu já tô com seis... medo. 6, 2, 5, 2, 1 Aí tem um. Eita, meio... que é. É isso? A tecnologia, né? Nossa. Gente, me deu dois mil que é isso. Tua mãe tava com o que na cabeça pra te colocar teu nome na freja? É que eu, ah, é como eu te falei, é um nome muito comum lá de onde eu vim então ah, E é Seja, é tá? Por favor, peça respeito na Seja, tá? Na seja. a minha tia, tia, avó tinha esse nome, morreu com 20 anos, então por favor, me respeite Eu tem quantos? 25 Puxa, a gente passou da idade, hein? <risos> Quem eu? eu? Atrasou, atrasou 5 anos já. Ué, como é assim? Ué, tá falando que nossa GI vai até 20? Não, não é isso, eu tô falando que a minha tia tia avó morreu com 20. Ah, sim. E ela tinha e ela nome. esse nome. Vamos trabalhar aqui. Ficar Vamos. daqui no. Brasil, é, eu vou desmobar papo. Aqui. Me, manda, me manda os dois mil aí que depois, eu... ah, mas já te dei, né? É seu, Dá mais dinheiro aí se tu precisar. Nossa, muito obrigada. Já, vai precisar mais dinheiro depois? Tu tem carro? Eu vou trabalhar aqui para ver se eu consigo. Vamos, vamos comprar um carro lá para tu já também. Que vai isso? Passando, que isso? Muito ali, obrigada. Lá. Mas como é que faz para abraçar aqui? Eu tô colocando aqui, mas Também tá indo. Não sei. Ai que difícil! Pera, ixi, tá escutando? Tô, Tá tenho tiro, eu tenho aí, ixi. Mas é não daqui, eu acho. Ixi, Pera aí, eu preciso pegar o emprego. Se começar a trabalhar, mas. Vamos trabalhar um dia lá comigo, pô. Eu já trabalhei lá. Já? Já! não Por que, foi que, que lá me lá? contou lá que lá dá dinheiro? Ué, mas. O eu... mas... Não foi lá que a gente se viu? Não. Que eu tô isso? falando de minerador. Eu também? Hum, foi mesmo. Nossa, já não, trabalhei com trabalhei duas com coisas, coisas hoje, aqui. Né? Essa vai ser a terceira? Sim, sim, definitivo, definitivo em nome de nome Jesus. Jesus. Isso? Cuidado aí. Tem uns caras que tá assaltando por aí. Principalmente de, de 8 horas da noite até 8 horas da manhã. Eu tenho que tomar é. cuidado, é. né? É <risos> Beleza, aí, então.. Né? Então vamos nessa? Então depois eu volto aqui Nossa ele... eu carro? pulando que carro Cadê? Ah, tu não vai trabalhar agora não Ué, eu cheguei que ele tinha dado concessionária não. primeiro Não bora, bora, bora, bora Ué, ué, ué, ué, ué. ué, ué. Gente, os dois demais, mais nada <risos> Eita, anda devagar aí meu filho Povo. povo doido anda tudo correndo pra que é isso tudo. Gente, tô suando, tá mó calor aqui. Gente. Travou aí. Book. Book do cérebro. Tá me escutando aí? tô, tô. É, tô marcando a concessionária aqui, tô procurando ela. Ah, tá. No, no. No GPS aqui. Entendi. Gente, vamos dar uma mexida aqui no celular. Pronto, pronto. <risos> uma cuidado que esse carro aqui o carro vai comprar um que carro desse aqui eu não, sei. não sei eu tô pensando em uma motinha. uma motinha nossa uma <risos> comprar um carro né? da perigo de cair sabe ah mas moto, A moto é moto tão é legal, legal. Hum... Ah, o último que andou <risos> moto sei <fez>. tá vendo <risos> O que? Olhem, olhem Tô vendo nada? Tá vendo não? Uma moto aqui no chão não? Ah, tu eu tô, ah, tô, tô vendo. vendo Então, o cara Eita. não passou do chão não <risos> Ai ai E eu creio que tu não vai passar muito longe do chão também não. Que isso, Quente moço. É. <risos> Gente, eu vou postar uma foto dele Esse carrinho só perto de uma eles, mas, Sabe? Sei, sei. É bom demais. Eita! <risos> Será que tem com marca? Deixa hum. jo... Nós estacionamos assim ó. Okay. Cadeira aqui. <risos> Postei. Ele é muito bravo, ele. <risos> <risos> Postei, ele muito bravo. <risos> Ai, o olha, oh, até estraga aí rapidinho. Beleza, ai, ele vai adivinhar nada. Ai, ai, ai, Beleza. Beleza. Beleza. <risos> o que, que ele falou? Ele ficou. ele vai comprar um carro igual esse meu aqui, né? Hum. A, a lista dele é 160. Ok, eu não tem tenho... aqui, moto <risos> aqui, 300. Eu só vou pegar mais baratinha. Gente, tem cada moto cara, que isso. Tô escolhendo. Ele... Ele, vai, ele vai falar. Nossa, mas eu achei que tu ia pegar uma moto. Ele é 5 mil Aqui, ó. Essa daqui de 5 mil. Aqui, ó. 4 mil. É essa mesmo. Aí. É só apertar que compra. É. Se eu mentalizar só aperta lá Ué, apertei, não saiu nisso não Não Não? Não comprou não? Vê se tirou da tua conta mentalizar as coisas Viste, se comprou, comprou várias Porque eu perdi um monte de vezes <risos> Quero tomar é que tem comprado comprar só uma vez Aí. Comprou não. Comprou não? Comprou não? Tira... Conta não? Tirou conta, não? Não, não. Será hum. que tem que apertar em alguma coisa? Ué, como assim? Entendendo. Poxa. não? Não. E agora? E agora, e o que? Deixa eu ver Foi não, foi não Vixe. Ué Tu, tu foi na lista número 160 lá? Eu peguei o outro Pegou o quê? <risos> Peguei uma motinha. <risos> Meu Deus. Bora bar lá ver Oi? Baralhão, a tua moto Oi? Bora lá ver a tua moto. Peguei a mais barata, né? Tem que economizar. Quanto custou? 4 mil. Ai, ai, ai, ai. Quanto custou, Quanto custou ela? 4 mil. Ah, é. Onde você, você tá ir? indo? Onde você tá indo? Entrou no carro aqui, ó Mas por quê? Mas você tá onde? Eu sou aqui na sua frente Entra no carro aí Por quê? Entra, vai Mas por quê? Vai, eu, eu quero eu comprar quero a moto Tu comprou não? Não, eita, nossa senhora tá Que vendo? isso, tá maluco Tu disse que comprou agora minha moto não foi não Não foi Não foi Gente o negócio tá agitado aqui Por que não foi Não sei A moto não aparece ali na frente não, não sabe né Aparece aonde E ela não é. no... <risos> Fica <risos> ai, ai, tem trancar ruim. Por quê? Nós vamos tirar te essa mãozinha agora. <risos> <risos> <risos> Bem Hum. <risos> ai, ai, gostando. Ai, ai, ai. <risos> ai, ai. Eu <risos> achei. <risos> tá brava, Primeiro, como brava Eu me tirei com o braço cruzado, mano Você tá me aí? Estou ah, tá brava? Você tá com o Nossa senhora, quer matar a gente só porque eu tô brava? Eu brava. Eu fuga, <risos> almoço aí Mano, filho. Ai, filho. eu saí com o braço cruzado, é a melhor coisa, gente. Mentaliza aí, aqui é. Deve ter uma moto e um carro também, eu acho. Tem o um que, Nada. Hum. Ué, como tu é me comprou, hein? Não comprou não Ué, bora lá, não Ai Vixi, é o tiro até na cidade Vixi Gente, olha o que, que ele tá fazendo, velho. Colocando uma vaga de cadeira aqui. Tô bravo, tô bravo com ele. Opa, tá aí. Tchau aqui. Bora. Bora pra onde? Comprar, <risos> eu monto, eu eu ai. ai. Ai, ai, ai, <risos> ai. Ai, ai. Foi, cara, Corre, corre, corre. Gente, tá difícil. Tá é difícil comprar essa moto, aí. É... Tem que trabalhar mais Preciso comprar S10 de 320 mil Ixi... Eu não gasto de S10 de 3 e 20 não gasto de S10 de 3 e 20 mil Vendo é o LX aí O LX? É... No celular Tá bom Coloca S10 Iiii, caraca, que já é hora, né? É, coloca S10 aí pra ver. Então, a gente tem OLX no jogo. Como Olha, assim? Carro. Vixe. É muito massa, né? É. é. Eu prefiro uma motinha. A motinha não vai dar em nada, hein? Vai, sim, você vai ver. Não vai nada. Minha, minha S10 vai correr a 160 por hora. A motinha vai correr quanto? Ah, mas eu só, só quero a motinha pra mim Eu posto lugares oh. mesmo, de boa ah, Entendi Cadê, cadê, cadê? Não sei, que moto, moto é aqui na OLX não, não. não. Peraí, tu tem que pegar o nome da moto, eu acho Eu postei só a moto Gente, que da hora tem moto aqui, dá pra acreditar? Olha, outra pessoa chegou aqui pra comprar alguma coisa Compre aí, compra aí a tua moto aí Como? Não, compra aqui no, no na concessionária mesmo Ah tá, vou sentar, tá, sentado, nada, tá. Não, 4 mil reais é pouco Mas não tá indo não Então compra um carrinho aí de 5 Igual a esse meu aqui, ó eu assim, não um quero Ah que ah, apareceu, apareceu uma mensagem. mensagem Apareceu o quê? Para, Para efetuar uma compra selecione um o modelo, modelo abaixo, abaixo. Ah, ah tem que, tem clicar, que clicar ali, ali. Então. É <risos> Aí bom. comprei, comprei Aí, bora, bora lá tirar Uhul Tem uma moto Faz de Vai cair, <risos> Dorando. Ai, ai, ai. Gente, tem uma moto. Ai, ai, ai. As crianças brincando. Que isso, gente? Nossa senhora. Meu pai. Eu só vendo que esse seu carro aí que não faz nada não. Bora bora. Motinha é motinha. É um... Uhul, tá aqui. Que motinha velha. Muito linda minha motinha, minha motinha que linda minha motinha, minha motinha agora tem uma motinha. Rrrr, rrr, rrr, rrr, rrr, rrr, rrr, rrr. Como Nossa, que a. É... Onde que aperta essa buzina? Mentaliza aí. Nossa, ah, mas é eu verdade. tô poderosa. Vem, entra aí, entra aí, entra aí. A gente, comprou uma moto. A gente precisa de uma selfie pra recordar esse momento. É, mãe, e como? vai ver espera ai, deixa no piloto não, sai fora, piloto que carro, piloto carro. que tá maluco <risos> sai uh. fora vai só bem, só aí? espera aí? aí deixa no piloto rapidinho. não, não sei, eu quero a minha moto toca vai, vai. Vambora, aí, deixa eu marcar aqui o táxi. Dá um grau, dá um grau aí. <risos> <risos> ai, ai, ai, é possível acabei ai, a ai, Ah, sai fora Eu sai, falei, sai, sai. Eu falei que não. <risos> eu falei que não é a Vem aqui, rapidinho. Vem, tá bom, tá bom. Ai. Tá, bem, tá bem, rapidão. Eu não tô conseguindo. Só um segundo aqui que eu tô recuperando o ar aqui. Ai, ai que droga pegou minha moto nossa senhora gente e o que que ela tá fazendo ah que tá Gente, <laughs> <laughs> Ai ai, que doideira! Eita, motoca nova! Deixa, deixa! Oi, sobe, sobe. Motoca nova, ae! É. Comprei aperta um! Ela, ela, aperta ele aí! Aperta ele, mentaliza ele! Hum. Já pensei! Tranquilo? Não sei! Pega ela, pega ela, hum. vem. Pega ela aí! Vi na garagem! Vamos lá no negócio de táxi? Vai, vai logo, vai logo, vai logo <risos> Ah, agora trancou é A gente nem sei o que eu tô fazendo aqui. Ai Guarda, guarda ela aí Não, mas a gente precisa ir lá não, no... Não, guarda, não Mas a gente precisa a gente... no táxi Ai meu pai, que, eu quero usar minha motoca nova uhum. Uhum. <risos> Gente que doideira eu morri. eu morri, eu morri de rir Gente eu morri de rir cara Eu tô até conseguindo A gente <risos> funde Ué, não tá indo não Não, já foi, já foi, já foi, já foi. Ah tá Toda vez que tu vamos, que guardar ela, sabe? vamos, Trancar ela também, tá, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vai, vai, vai quando eu fui fazer do carro, ai. Já, ai, ai, <risos> já tranquei ele. Né? Entendi. Mexe, já vai da hora, já salta ele. Mas não, nós passamos aqui pra primeira volta. Ah, eu tô ai, bem, eu tô eu bem. Sua mente tá ruim aí, gente Oi? Ai, que isso? <risos> Nossa, senhora. Nossa, pouco ruim nessa. Meu mic? Tá me escutando aí? Eu sou Vixe, eu acho que não hum, esqueceram de olhar o, o radar Ai, ai, ai Agora já foi <risos> Gente, minha situação tá um pouco complicada aqui Tem que ficar de olho nos radares Gente, eu sou bem da lei. Eu sou, eu, eu tô. Não, porque também, <coughs> tua mente tá ruim? Ué, é. ah, Ué, a minha, sei lá. Eu acho novata. que é a sua. Vai, vai, vai. Tá perdido aí, velho? Sua não, tá de boa. Ai, ai, você derrubou tá roubando Você <risos> pode acelerar, velho. Eu, eu não, eu tenho medo do radar, já tomei uma multa ali. Mas o radar parece que o GPS. Ah aí. tá. Vamos saber. saber. Depois eu te mostro lá o radar. Ok. Deixa eu ter que olhar aqui o.. Ai, ai, ai. Eu preciso ir trabalhar também, E Você. É. É. Pode ir não, se não dá multa não véio. Não, mas você acha que eu sou fora da lei? Eu sigo a lei ah. Não quero atropelar ninguém não Aí chegamos Olha gente, eu dirigi direitinho Aí foi mal aí Por que que eu tô descendo agachado, gente? Não tô entendendo é. isso não. Vem, você vai ficar aí? Tá, mas não vou trabalhar com aqui técnico Então tá. O cara, o cara me deixou um pouco mal dele, O cara deixa. Eu fui embora, deixei ele falando sozinho. Coitado. É. Eita, Exatamente. aqui ó, seu negócio ficou bem aqui Sim, ó. Eu tô vendo, eu tô vendo. <risos> ai, aí, aí? Esse teclado em teu Inarnia aí, velho, é mecânico? Oi? Oi? Seu teclado em é mecânico? Ué, por quê? Porque ele faz um barulho. <risos> é? É mecânico? Não, não. É, é Normal. Normal. normal. normal. Ué, não sei, não sei o que significa era mecânico. Ter... Não, teclado tá caro aí. Custa ah, mais de 50. Tá. Vixe, 500, 500, eu não sei não, né? Mas.. Ah, era pra ter comprado do meu assim, velho. Né? que eu faço tá um barulho da hora, sabe? Sei, sei. Eu, deixa eu ver aqui a rapidinho como é que faz. Porque eu jogo. Cortei ele. Tá, clica. É, uh, ao clicar no bilhete aparecer sábado para retirar seu carro Basta clicar em cima do carro, no caso vou agir, apertar e tirar o botão vermelho Apareceu Oi, voltei, voltei Pronto Não tá aparecendo teco que é para aparecer não e não, tô... não tá aparecendo treco que é para aparecer não Deixa eu ver. Ué, Por 20. isso que às vezes eu aponto assim do nada ó. Eu tô tentando apertar a tecla pra falar, sabe? Ah, já Porque eu não consigo enxergar Tá mal o joio aí? É, o meu zóia é um pouco ruim, sabe? <risos> Sei Sabe não, eu também, com meca... <risos> O teclado não ajuda, sabe? Sei, Sei. Ai, não saiu Jogar um GTA V aqui nesse PC joga aí eita, tem aí. um gasolina aqui. Eu nem sabia. Esse jogo GTA aí é muito ruim. É muito ruim. Já joguei uma vez. É muito ruim. Será que esse PC roda aqui GTA? Não sei, mas é, eu que é sei que gasolina. não vale a pena. Não muito ruim muito ah, ruim. Tem é. um gasolina aqui. Eu tinha comprado, mas não sabia que tava aqui na minha coisa. Entendi. Vou abastecer meu carro. Não tá indo não, que droga. Aperto. Vixe, cuidado, <risos> Cuidado pra me matar, Puxa, tô... baixo. Baixo. <risos> não matar. Foi chupar, chupa. Nossa senhora, eles. Bora bora trabalhar lá de um dia depois bora. Não, sai fora, eu quero ser eu quero taxista. É taxista. <risos> que droga, não tá indo. Ai, foi mal, foi mal, foi mal <risos> Foi mal, foi mal Foi mal Tá um pouco <risos> mal aí Foi mal, foi mal Pera aí <risos> É... Eu subi no andar, ele aparece E aperta F Ao bater seu ponto, esse blip vermelho No mesmo andar, eu estava até cima E aperta E Deu pra pegar aí? Voltei, voltei. Eu não sei, tá meio doido, não tá indo não. Então, ela, vamos trabalhar lá, vai. Ai, eu queria tanto sentar tu tem, Tu tem mochila? Tenho não. Aperta, metaliza aspas aí. Ok. O teu peso na mochila tá quanto lá? Não sei. Teu celular em cima do celular a ah, 5 barra 6 nossa eu acho que só leva 6 que é lá a gente precisa levar comprar mochila da barra online mentaliza barra online pra tu ver se dá pra pegar o prêmio lá não aconteceu nada nossa, recebi 43 mil, velho. É ai, ai, Ué, mas eu não tenho eu esse não. dinheiro. Não, eu que recebi. Ué. Você precisa depositar esse dinheiro, velho. Da barra online, que tu ganha os prêmios por ficar online. Eu já dei, mas não aconteceu nada. Apareceu nada na tua tela aí, não? Não. Ué. Ah apareceu, ah, apareceu, apareceu. Dá pra pegar o prêmio, ver os minutos embaixo? Dá. Pega aí, tu ganhou o que Ah, não dá não, não dá não. falta quantos minutos? É... É... Não sei fazer conta Nossa, <risos> <meu Deus. risos> Essa, essa, ver. essa... Essa quarentena aí, né? É. quarentena tá afetando muitas pessoas. Sim, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos pro hospital e a gente deposita esse dinheiro lá. Tá? Vamos, vamos, aí depois já o teto do táxi de novo. Ah, é, vamos trabalhar lá na mineradora. Não, não, não, não. Eu não. vou comprar, eu vou comprar mochila pra tu já. Não precisa não, moça, você já Eu tá já gastando, gastando muito gastando. dinheiro comigo. Não... Mas é fácil pegar... <risos> Nossa, ele tá normalzinho. Tá normalzinho. Não. Vamos lá, peraça, um Ah, se bem que você precisa ir não, no hospital é... não. Então vai lá, vai lá, vai lá. Vai logo, vai logo, vai logo. Marquei no GPS pra mim Ixi, eu não sei onde um é hospital não, pra marcar Banco Não sei, velho Deixa que ele acha Já marquei, já marquei Deixa eu dirigir <risos> Ele fugiu É mesmo? É, eu tá dirijo velho. certinho Tem e... mais fora da... Eu não faço essas coisas não. Papai, a Gente, tô dirigindo. Vai lá que eu tô com entre a vida e a morte aqui. Eita, tá. Eu tô com 43 mil aqui no bolso também, né? Nossa! Oi, aí, aí, aí, aí, aí. oi, oi, oi. matar. Foi mal, foi mal. Vai, vai, ter... <risos> vai. Que... Se não me furar também, né? Pode, pode ir. Ai, gente. ai, ai, ai, <risos> ai. Que isso? O que tá dando ré? Vai, vai, vai. Esse não, esse não. Não, não. O que é isso? Se o cara me assaltar, você... velho, não... não. Meu Deus, acede. Vai embora, vai embora, vai embora. Os caras podem assaltar essas horas velho. É de 8 da noite até 8 da manhã. Mas você paga muito, então. Então. Não, não recebe multa, não, passou o céu. Não, aí então fala, Mas o perigo é atropelar vai, alguém. Ali a polícia, ó, já tá a polícia é ali. Vai, vai, corre. Corre, corre. querer vir. Nossa querivinho. senhora. Nossa senhora. Vai, vai. Ai, Não, não, não. Sei, <risos> Eu desisto Eu não consigo, nossa senhora Nossa senhora, aí, gente é muito difícil É muito difícil continuar assando nesse jogo Muito difícil Foi mal, eu me veio um pouquinho Ai, nossa senhora, gente. aí eu tô falando, tô falando. Ai, ai, ai, achei que você já ia parar. Gente, é muito difícil continuar a série. O doutor, doutor, doutor, ele precisa de ajuda, doutor, vem ele do precisa dele, de, de ajuda. vai Ali, vai ali, vai ali, vai, vai ali. Do outro lado, do outro lado, vai rápido. Do rap, outro rap, lado, rap, vai lá, rap, vai, rap, lá rap. vai lá, tá vai lá. Ele é tá muito bem. Ele tá muito mal, quer dizer. Hum. <risos> tá muito bem. Ele tá o ali, cara, ele, cara. ele meteu o pé. Oi. Ai. Ai. Ai. Depositar o dinheiro aqui, porque anda cozinha daqui agora, tu viu? Quase que a merda ia dar, né? É, tava difícil. Depois eu de teus dois mil também? Deixa eu ver. Eu depositei, depositei. Tô com 171 agora. Ah, deixa eu ver aqui. Quem acha? Vamos lá, vamos lá, que eu acho que. Vou comprar uma mochila pra tu. Eita, pra tu, pega! E ele um dia lá de mineração pra tu ver o trabalho como é. Eu já sei já como é, eu já fui lá. Vou vou. vou. Ai eu queria passar Você o quer treco. Não? Eu já fui lá, já trabalhei lá um dia. Sério? Mas tu tava sem mochila, ué. E o que que quiser? Não ganha nada, sua mochila. Tem eu que ganhei sim. Todo esse dinheiro aqui que eu tenho foi metade de lá. Ai, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Ei, pô, cadê Oba! Tô aqui. Calma aí, calma Ai, ai, sai daí. Opa, esse médico aqui é firmeza. E aí, você de alguma coisa? Não, venceu assim Conta a história de novo. Eu disse a ela. Eu fico assim. E ela dá a sombra. <risos> e foi embora e não ah, quer limpar é que é que que é. não. V vamos na praça agora? Vamos, vamos. Epa. Tu depositou lá o dinheiro. Depositei. <risos> <risos> Falou você falou aí, policial? Oh, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. É Tchau. A gente espelho do do Todd menina ali do Todd. Fica vendo tudo no meu nariz. Começa a dar Ai, coisa. Tá pega, nossa senhora! Nossa. Ai! Meu Ixi. Deus Ixi Ui, ui, ui! Ai, ai! Levanta a mão! Ai, meu nossa. Deus do céu, eu sabia isso! Fala, sou pobre, velho! Deixa Não, é tão pobre! A gente não sei levantar a mão daquele Aceito jeito. Aí. Ai, Senão, então, não aí. Não. Gente, como que... levanta não a mão ai, ai, ai, ai, Vai, ai, ai, ai, ai, Gente, primeiro roubo. Rouba, aceita. <risos> Aceita, senão vai morrer. Eu não tenho nada não. Nossa senhora! Aceita o roubo aí, menina. Aceita o roubo aí. Levou até meu celular. Aceita gente. o roubo, aí. Ô doutor, vai morrer. doutor. Ô, oh, você gosta de gelatina? Vai morrer. Vai tomar. <risos> Ai, doutor. A entrar. Ai, não, irmão. Quer tomar? Quer morrer? Como que põe a Eu mão não, assim pra embora, cima? Mano. Ai, deu todo batido! Ai, passar, deu todo batido! Sai fora! <risos> bate! Bate no cara errado! Ai ai! Sai fora Ele não fez isso! Ele não fez isso não! Ele não fez não isso não! Olha onde ele tá, mano! Ele foi... Gente, ele entrou no carro do cara! <risos> entrou no carro do cara! Giovanni! Giovanni! Você tá bem, Giovanni? Giovanni? Cadê Giovanni? Gente, onde ele foi parar? Gente, deu ruim! Polícia! Polícia! Polícia! Polícia Polícia Gente Onde que ele foi parar Vou ligar pra ele ah, Roubara meu celular também Caraca gente Sacanagem Polícia Polícia Polícia Polícia Gente Não sei o que fazer que situação. Acho que sequestraram. Acho que sequestraram o Giovanni. Gente. Polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia. Gente do céu. Socorro. Polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia. Nossa, gente, deu muito ruim. Gente, deu muito ruim. Gente. Eu, e o pior é que eu não tranquei o carro, cara. Gente, deu muito ruim. Ah, o carro de Gil. Eu ia trancar ele agora. Caraca, a gente eu ia trancar ele agora. Gente, eu não entendi nada, o jogo ele entrou no carro e foi embora. Deixa eu ver se chamar a polícia. Não tem Nossa senhora, a gente vê a situação tá complicada aqui Nossa, velho Gente, eu não sei o que fazer Gente, minha situação Deixa eu ver se eu consigo pegar essa moto aqui Pra pelo menos sair daqui Polícia, polícia Gente, não sei o que aconteceu Gente A polícia tá em pesquisa Eita, moço Gente que, que tá acontecendo, meu pai? Não, não, não tá indo pro lado errado, gente. Tá tudo bugado. Parou, parou. Moço, moço, moço, eu preciso de ajuda, moço, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda Eu acabei de ser roubado, então não nem adianta Ai, nossa senhora Meu Deus Gente Minha situação Tá assim, um pouquinho Complicada só, só um pouquinho Eu não sei nem onde eu tô indo nossa senhora! Gente... Deixa eu ver onde eu tô... Bar... Gente, foi engraçado aquilo... Cadê praça? Parassa Não sei onde está a Deixa eu ver o que está acontecendo ali, gente Não dá pra pegar, tá trancada Ei moço, moço Ô moço Moço, você pode me ajudar aí Por favor É o Giovanni Você tá com o Giovanni Você tá com o Giovanni Giovanni, você tá bem, Giovanni Giovanni, você tá bem Giovanni Giovanni Giovanni, você tá bem, Giovanni Ai meu Deus Giovanni, Giovanni, Giovanni, <risos> Giovanni, o que você fez com ele moço, o que tá acontecendo, moço, por favor deixa ele ir, por favor moço, o que, que ele fez para você, o que, que aconteceu, Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Gente, Ô oh, moço, o que, que você vai fazer com o Giovanni? Moço, o que, que você vai fazer com o Giovanni, poço? Por favor, diz, diz que ele vai ficar bem. Gente, que situação! Muito <risos> bem. Giovanni, Giovanni, você tá bem, Giovanni. Ô, Giovanni. Meu pai. Gente, eu não tô entendendo nada. O que, que esse cara tá fazendo? Tá tentando fazer. Ô moço, você vai ficar aí parado, é. <risos> moço, moço, você sair, moço. Vou bater no carro, ele tá me respondendo. Gente. Eu vou salvar. Eu vou te salvar, Giovanni. Eu vou te salvar, Giovanni. Aguenta firme. Eu vou te salvar, Giovanni. isso não quebrar não é eu vou ficar aqui perdendo até, que ele... até quebrar chutando até quebrar que eu eu já eu já tô chegando Giovanni eu, eu já tô chegando <risos> <risos> gente Nossa, gente, tá difícil aqui quebrar esse carro, hein? Não, do lado, do outro lado, do outro lado. Ai, não, não. Não, aqui. Ai, não. Não. Ai, droga, não. Do outro lado. Não. Aí, aí, não, meu filho <risos> Aí Eita O cara simplesmente caiu Aí, tá quase, hein Não, pra cá Pra cá, minha filha Gente, o cara caiu. Deixa eu ver se dá pra entrar no carro agora. Dá não. Gente, que doideira. Não tô entendendo nada. Ai, mosquito. Mosquito, mosquito, Não gente, tô quebrando do lado errado Ô Giovanni, você tá aí, Giovanni, diz que você tá bem Ai meu pai, eu tô quebrando tudo do lado errado Vamos abaixar e bater ao mesmo tempo que aí fica mais fácil Aí Aí Não dá não Ué O Giovanni foi embora Agora que eu tô quase quebrando o carro Gente, eu não tô indo mais nada Sinceramente Gente, eu não sei o que fazer Tô sem celular não dá pra ligar pro Giovanni. Gente, será que eu perdi o Giovanni de vez? Será? Ah lá, vou lá. Naquela confusão lá. Nossa senhora Oh pessoas pessoas Oh pessoas pessoas Ai eu subi na moto ah, foi mal, foi mal. Nossa senhora o que tá acontecendo? O cara foi de ralo Gente eu não estou mais nada Bora do de Dog or power style Power, the power Opa, de twitter tweet. Power de f... <risos> Entendi nada Olha, Eu preciso de ajuda Eu preciso, preciso de ajuda Gente Eu não sei mais o que fazer não <risos> Porque eu não sei onde que é o lugar de ir. De Gente, olha essa confusão aqui. Meu pai. Que doideira. Os mosquitos. Gente, eu vou até a prata pra ver se eu consigo ajudar alguma coisa. Oi, moço. Oi, oi, oi, oi! A pessoa já ajuda, a pessoa já ajuda. É o Tigadinho. Oi, oi. Tigadinho. Oi, oi, oi. Oi, oi, casa, oi. oi, oi. Ele oi. Oi, oi. Tigadinho. Me me um meu, meu amigo, meu amigo, você gostaram meu amigo? Que pena. Oxe, que pena. Me que ajuda, por favor, me, me ajuda, por favor. Que maldade tá gatizada dele. Essa foi ótima. Ali, será que é aquele carrinho ali? Ah, não é não. Ué? Eu acho que é, só que ele deixou trancado. Gente, que apita é esse, eu não sei. Oi, oi, oi, oi, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda, me ajuda Meu, meu amigo foi sequestrado, eu não sei onde ele tá e roubaram meu celular, não tem como ligar pra ele Qual é o nome dele? É Giovanni E uma barba grande? Não Nada Ah, é. Que eu me lembro, não. <risos> Gente, deixa eu... Vocês viram ele em algum lugar? Moço, você viu ele em algum lugar? Ah, moço! Gente, deixa eu ver que horas são! Caraca! Já são 1 42 que isso gente precisa terminar a live gente bom gente, então foi isso, vou vazar gente vou vazar, cara, já são 1 42 que isso eu não tava esperando por essa não Gente, pra mim era muito mais cedo Caraca, eu fiz 3 horas De live 3 e pouca de live Nossa senhora, gente Gente Que loucura que foi essa live, hein Que loucura Nossa De nada, o Giovanni simplesmente Desapareceu com aquele cara Mas enfim, né É a vida Caraca, então é isso, gente nossa, nem percebi que fiz esse tempo de live, já choveu, já não sei o que, caraca. Então é isso, gente, muito obrigada pra quem assistiu, pra quem só passou aqui pra dar um oi. Um beijo e tchau, até depois de amanhã. <risos> tchau. Cadê? Eu não gosto de... Ai. Foi mal, aí crianças? Cadê o negócio de acabar a live aqui?